Ó, Uip. peguei, aí eu vou pegar ele, a cabecinha dele, aí eu vou soltar ele ali, ó Vou botar ele na cadeirinha Aí eu vou botar ele na cadeirinha Beleza, tá Aí quando ele tiver na cadeirinha, o que, que eu vou fazer com ele? Fazer cuti-cuti É, eu não... eu, eu não...